YouTube, colocar aquele selinho, um toque no YouTube. Hoje temos mais uma convidada, desta feita é a Liniane. Sim, Linian, correto. Liniane, está tudo bem com você? Está tudo bem, graças a Deus. Então, é, conta-nos um pouco sobre o seu percurso profissional, como maquiadora profissional também. Bem, eu comecei a maquiar, ah, acho no final de 2016.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 Eh, e tem recebido muitos clientes. Olá, até porque eh, no OFF nós estávamos a conversar que tu és uma maquiadora profissional muito solicitada aqui em Ninguém. <risos> graças a Deus, sim. Nessa altura da pandemia, ah, diminuiu um pouquinho, claro, porque não se pode brincar, o contacto é muito próximo com a cliente, então diminuiu-se um pouquinho ah, a quantidade de, de, de, de atendimentos, mas graças a Deus... Ah, tenho trabalhado. 2015 e 2016, se a memória não me escapa, a Lidiano foi Miss. Foi em 2015, participei no concurso Miss Benguela, fui eleita a primeira Dama do Honor. Então, as coisas foram, foram mesmo até acontecendo a partir desse, desse tempo, né? porque exigia um pouquinho mais de. de de visibilidade, para mim tinha que, que me preparar um pouquinho melhor, tinha que estar um pouquinho mais mais ser um pouquinho mais vaidosa então as coisas foram foram começando mesmo nesse nesse período E já agora quem é que lhe motivou a participar no concurso Miss Menina? <risos> Olha eu acho que de certa forma minha mãe, o meu pai era um pouquinho contra isso, acho que os pais são Uh, geralmente são mais rigorosos, que tenham medo, né? mas acho que a minha mãe e às vezes as pessoas, eu como sou um pouquinho alta, então as pessoas às vezes perguntavam, já participaste, já participaste? Então acabei, acabei, acabei indo. É, com este percurso bonito que explicaste aqui, um bom percurso de vida, um, isto também fez com que tu fosses hoje quem tu és. Uma mulher mais virada ao próximo e que sente a dor dos outros. E fez com que tu também estivesses viradas a projetos sobre filantropia. Pois, sim. Através mesmo da participação no Miss Benguela, que eu comecei a interessar-me mais pela pela pela ajuda ao próximo claro que já fazíamos de, de, de certa forma ah, de uma forma mais mais mais pequena né? as pessoas mais próximas as pessoas que, que, que tinham dificuldades mas graças a Deus esse percurso mesmo de, de, de, de, de no Miss bem, ela ajudou-me muito mais a pensar, a pensar no, no próximo e no meio disso tudo muitas pessoas conheceste e a pergunta que eu quero lhe fazer agora: tens muitos amigos? Muitos amigos é complicado, principalmente nos dias de hoje. Eu acho que amizade é uma palavra muito forte e engloba muitas coisas. Então, há muitos amigos, eu acho que não. Eu conheço muita gente por causa da, da maquiagem. A maquiagem me possibilita conhecer muita gente. Miss Benguela também, né? mas a, a, a maquiagem vem muita gente para aqui, então possibilita conhecer muita gente, mas muitos amigos eu acho que, acho que não. Ainda neste lado das amizades, é, preferes as amizades antigas ou as de hoje que tens? Hum, eu acho que não é uma questão de preferências, porque isso vai depender de cada pessoa. Às vezes que tu conheces pessoas há um ano, meio ano e tu dás bem com essa pessoa, tu te revês naquela pessoa, então depende muito da, da pessoa, a ver? Existem pessoas que eu tenho contacto, que, mais antigas, nas pessoas mais antigas, que eu tenho contacto, que eu falo, que eu gosto, mas também existem pessoas de, de agora que eu tenho uma amor muito grande, então acho que depende da, da pessoa. Sabes cozinhar? Olha, eu não sou boa para salgados, mas para doces eu sou, acho que são muito boa. Mas já coziaste alguma vez? Já eu cozinho, cozinho, cozinho. Cozinhas? É. Normalmente. Sim, cozinho bem. <risos> e, e se pudesses, o que é que mudarias? Não? Olha, eu gosto muito do meu corpo. Sinceramente, gosto mesmo. Mas eu acho que as minhas bochechas, porque tenho que fazer uns contornos muito agressivos para diminuir. E o que é que farias por amor? O que é que eu faria por amor... Por mais... Ah, eu acho que me doaria né Acho que eu sou uma pessoa a, a, Às vezes sou muito intensa Então o que é que eu faria para mim Em específico Acho que me doaria Acho que é a prova de amor mais, mais bonita né Qual é a oportunidade Que gostarias de ter Que ainda não te fez Que eu gostaria de ter Eu acho que sei, por porque eu acho que as pessoas realmente criam as oportunidades, eu acho que se tu batalhas, tu realmente queres alguma coisa e batalhas, tu consegues, então acho que as pessoas de certa forma, de certa forma criam as suas, as suas oportunidades, né? então não tenho alguma coisa assim específica, porque eu estou a trabalhar gradualmente, ah, com passos não tão pequenos, mas estou a trabalhar, então acho que as oportunidades vão surgindo através, através do trabalho mesmo. Agora, nós temos aqui um, uma série de palavras um, para que possas comentar essas palavras. Um, queremos saber para si o que é, que é felicidade para si. Felicidade para mim, acho que é estar com os, meus, com os meus familiares, com os meus pais, com os meus irmãos, sobrinhos. Eu acho que é ter uh, a, a cabeça em paz, ter. Uh, uma vida boa, sem, sem magoar as outras pessoas, então acho que felicidade para mim resume-se em ter paz de, de espírito. É, injustiça? Bem, acho que é algo negativo, ninguém gosta de, de, de, de ser injustiçado, né? É, é. Tem uma outra palavra, amor. Amor, amor acho que é o sentimento mais, mais por o que existe acho que é bom amar, é bom ser amado, então acho que é o um sentimento mais puro e mais belo que existe. Família? Família acho que é tudo né, para todas as pessoas acho que família é tudo, é uma pilar, são aqueles que estão aí quando eu não estou bem, então família para mim é tudo. Hoje és uma empresária, tens o teu negócio, uma empreendedora de sucesso nesta tua área, como é que tens gerido a questão familiar e com esta correria de vida hoje? Não vou dizer que é fácil, né? porque realmente não é. Existem vezes alturas que eu às vezes começava a 10 horas da manhã e só terminava às 2 horas da manhã outro dia, então, é muito, era muito complicado. Agora, já mais ou menos, por causa da pandemia, como eu disse, as coisas reduziram um pouquinho, os atendimentos estão um pouquinho mais reduzidos, mas não é, não é, não é, não é nada fácil, é uma tarefa, não é uma tarefa fácil. Mas graças a Deus eu tenho conseguido conciliar as duas coisas, a ter atenção no trabalho e na família também. Né? Okay. E já agora estamos a terminar o nosso programa Conversas da Record Digital. Uma palavra uh, para este programa. Watson! Eu não podia deixar de ser assim, porque tu sabe que eu sou mesmo assim. <risos> então, eu acho que é, é, é um programa que tem vindo a crescer muito. Uh, eu realmente admiro muito a pessoa que, que Watson é, o criador da, da Record Digital. Então, eu queria dizer que continuem o vosso trabalho. Eu gosto muito, muito, muito, muito, muito de vocês. Infelizmente chegamos ao fim no nosso programa Conversas da Record Digital, aqui no nosso canal de YouTube Record Digital Angola, com a nossa querida convidada Liniane. Muito obrigado por teres acedido o nosso convite e desejamos todo o sucesso do mundo nesta vida e nesta profissão. Ah, muito obrigada, eu que agradeço né? pela disponibilidade, pelo convite, então, de coração, muito obrigada. Ok. E assim, caro telespectador do canal do YouTube da Record Digital Angola, não esqueça de colocar um like nas nossas páginas, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube colocar aquele selinho aí, um toque no YouTube e nós, pela próxima, voltaremos com mais um convidado aqui no Conversas na Record Digital Angola. Um forte abraço e estamos juntos.